Você sabia que 63% das pessoas entre 22 e 46 anos se preocupam com o fato da empresa onde trabalham não desenvolver as suas habilidades? Por que será que as pessoas têm essa percepção? Se esse assunto te interessa, fica aqui comigo porque é sobre esse tema que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, eu sou o Marcel Molina e, primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso canal da Bravende. E se essa é a sua primeira vez por aqui, se inscreva, ative o sininho, receba as notificações e lembre-se que toda quarta-feira, às 20 horas, a gente disponibiliza um vídeo fantástico para o seu desenvolvimento e crescimento profissional. Mas, pois bem, nesse vídeo eu quero falar sobre um estudo realizado pela empresa Gallup, que indica que uma parcela significativa das pessoas entre 22 e 46 anos está preocupada com o fato de que a empresa onde trabalham não está focando o desenvolvimento de suas habilidades. De acordo com a pesquisa, 63% das pessoas dentro dessa faixa etária tem essa preocupação em relação, obviamente, ao seu empregador. Isso de fato sugere, pessoal, que muitos funcionários obviamente valorizam o desenvolvimento de habilidades e oportunidades de crescimento né, em sua carreira. Nesse sentido, as empresas que oferecem treinamento, desenvolvimento, capacitação, obviamente elas terão muito mais vantagens ao atrair e reter talentos nessa faixa etária. Além disso, pessoal, investir no desenvolvimento dos funcionários pode levar um aumento na eficiência, um aumento na produtividade e o sucesso de todo o grupo. Mas, Marcel, e quando não existe essa iniciativa por parte da empresa? O que, que vai acontecer? Nesse caso, gente, provavelmente os funcionários eles vão ter aquela percepção de não se sentirem valorizados ou reconhecidos pelo seu trabalho. Eles podem ainda se sentir que não estão sendo ouvidos, que não estão sendo levados a sério e que as suas posições do dia a dia, de fato, não estão atendendo ali às necessidades. E isso, pessoal, essa percepção é extremamente compreensível pois o desenvolvimento de habilidades é mais do que essencial para o sucesso dessa jornada profissional. Habilidades desenvolvidas no trabalho, consequentemente, vão ajudar os profissionais a se destacarem e serem muito mais bem-sucedidos. E nesse ponto, eu quero trazer a principal provocação nesse vídeo. Que tal, líder, você também provocar o seu funcionário o seu colaborador a dividir, por que não, essa responsabilidade. Quem disse que a responsabilidade do desenvolvimento só tem que partir da empresa? O que impede cada colaborador assumir também essa responsabilidade de buscar o desenvolvimento indiferente da empresa da qual você representa? Já que cada colaborador, ele é responsável pela sua carreira. E o sucesso da trajetória profissional vai depender da responsabilidade que cada um vai assumir em relação àquilo que vai ter de sucesso e aquilo que vai aprender com os possíveis fracassos. E a partir do ponto que eu, como líder, consegui fazer com que o meu funcionário tenha essa visão, quais são os ganhos que isso vai trazer para o meu time e, principalmente, para a minha organização? Primeiro ganho. A autonomia. Uma pessoa que busca autodesenvolvimento, ela vai estar tá mais seguro daquilo que está fazendo no dia a dia. E com toda a certeza, ela vai ter muito mais motivação para expor as suas próprias ideias. Segundo ganho, aprendizado contínuo. Isso tem a ver, pessoal, com o processo de evolução das pessoas. Não tem nada nessa vida que nos impede de talvez pegar aquilo que está bom já no meu dia a dia Trabalhar, aprender a me desenvolver e transformar em ótimo. Pegar aquilo que está ótimo, transformar em excelente. Ou pegar aquilo que está em excelente, transformar em algo mais do que espetacular. Eu preciso evoluir porque o pior problema que pode acontecer nos nossos times é ter aquele profissional que parou no tempo e que acha que o sucesso que teve no passado vai garantir o sucesso que pode vir a ter no futuro. Terceiro ganho satisfação profissional. Ao ser protagonista da sua própria carreira, o colaborador, ele vai ter muito mais controle sobre a sua satisfação profissional. Além disso, isso vai gerar muito mais motivação. Ele provavelmente vai buscar trabalhos que estejam muito mais alinhados com os seus valores, com seus próprios propósitos e isso fomenta o que? A autossatisfação, o autorreconhecimento. E o quarto ganho, não menos importante, tem a ver com a resiliência. Um profissional que busca se desenvolver em diferente de qualquer coisa, ele fica muito mais forte, ele fica muito mais parrudo, para muitas vezes lidar com um momento onde as coisas não aconteceram da forma planejada. Além disso, um profissional resiliente, ele desenvolve de uma maneira muito mais efetiva a sua criatividade, porque a partir do momento que eu tenho conhecimento, a partir do momento que eu estou preparado, indiferente de qualquer coisa, eu vou sempre encontrar uma melhor saída, eu vou sempre encontrar e definir o um melhor caminho. Dessa forma, o funcionário ele provavelmente, ele vai estar tá muito mais preparado para superar todo e qualquer desafio. Ele vai estar tá preparado a lidar com toda e qualquer situação, muitas vezes sem depender exclusivamente daquilo que a empresa está fazendo por ele. Em resumo, pessoal, ser protagonista da nossa carreira traz muito mais controle, como eu falei, satisfação, resiliência, autoconhecimento ao colaborador, além de ser uma jornada longa de aprendizado e desenvolvimento contínuo. Por mais que o funcionário, ele pode talvez não se sentir valorizado pela empresa, indiferente da situação que hoje talvez o teu funcionário possa estar passando no dia a dia. E eu entendo também, gente, que dependendo do caso, eu sei que falta reconhecimento ao colaborador por algum trabalho realizado, falta às vezes feedback sobre o desempenho em pequenas ações do dia a dia, falta talvez trilhar algo que vai trazer mais oportunidade de crescimento a esse colaborador, os salários nem sempre estão adequados à realidade, falta autonomia, ou seja, são diversos fatores que podem sim influenciar a motivação de cada um. Entretanto, como eu falei e é o que eu trouxe nesse vídeo, vamos dividir um pouco da responsabilidade, porque motivação, ela necessariamente não vem de fora, motivação vem de dentro. Motivação é motivo para ação. E eu preciso ensinar o meu colaborador se motivar, muitas vezes, ou pela busca da glória, ou às vezes as pessoas vão se motivar para tentar fugir da dor. Ou seja, vamos preparar o nosso funcionário, muitas vezes, para sair daquele vitimismo, ficar só justificando os problemas da empresa e assumir uma postura muito mais proativa para conseguir, diferente do cenário aonde esse profissional vive o seu dia a dia, conseguir a partir daí uma qualificação profissional e vencer os desafios, indiferente de qualquer coisa. Nesse sentido, pessoal, é fundamental nós, como líderes, provocarmos as pessoas para olhar para onde? Para o seu próprio umbigo e fazer com que a equipe avalie a sua postura diante de toda essa jornada, porque só assim a pessoa vai crescer, só dessa forma você, líder, vai virar referência para o seu time e, consequentemente, a força do grupo vai lhe ajudar a superar todos os desafios do dia a dia. Legal? Espero que, de fato, esse vídeo tenha feito muito sentido para você. Vamos pensar em alguns desses pontos, vamos pensar em como a gente pode desenvolver o nosso funcionário, mas também provocar a pessoa que está do outro lado, porque só assim vamos garantir muito mais sucesso para o nosso dia a dia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.